Olha só, gente, equipamentos apreendidos pela Polícia Federal de Três Lagoas serão utilizados por alunos do Instituto Federal aqui da nossa cidade, tá? Eu conversei com o diretor do campus do IFMS de Três Lagoas, o professor Valterício Gonçalves, que falou sobre o assunto. É, são equipamentos de chamado caça-níqueis que foram apreendidos pela Polícia Federal e estão em contato com o Instituto Federal, que aqui no campus de Três Lagoas trabalhamos...